Pessoas. Olá pessoal, esse é o Isso Não Cai Na Prova, eu sou Olivia Leite e este é Pedro, que já tá quase aqui um, um, um, um integrante do canal, <risos> ele já é um integrante, porque ele só vive comentando aqui no nosso, é né? um inscrito do canal, inscrito, Afido. agora convidado, e agora convidado que já tá no seu terceiro vídeo, e para você que seguiu o nosso vídeo né, sobre RPG, viu que a gente falou, muito muita né? coisa precisamos cortar esse vídeo então a partir de agora você vai ter a sequência tipo tá vai de imediato se você não assistiu ainda o primeiro vídeo eu vou deixar aqui linkado e vou deixar também na descrição né esse vídeo o primeiro a primeira parte que a gente fala do RPG porque aqui vai continuar de onde a gente parou né? Isso, exatamente para não perder o fio da meada é sim então assiste esse primeiro aí e aí volta para cá e assiste o segundo porque lá eu vou deixar link também para cá para esse segundo Tchau, pessoas! E continue com esse. Espero que vocês gostem, já sabem, hein? Curte, compartilha. Isso não cai na prova. Oh, yeah. uhum. E nós criamos muito, e muitas pessoas foram agregadas a esse grupo em virtude desse bendito RPG. Quer dizer, podendo aproveitar o um momento de jogar, mas o um momento também de aprender com outras pessoas, de estar tá trocando experiência Isso, direto, com né, certeza. Com não E aí surgiam, surgiam grupos de, do pessoal que já era mais da música, que gostava de tocar, se reunia para tocar. Uhum. Pessoal que já era mais do esporte, pessoal que era mais da, das festas. Você cria todo um, um, um grupo de amizades que não se restringe apenas ao jogo. Até uhum. porque existe também, como a Olivia disse, alguém, ah, aconteceu muitas vezes de chamar, ah, fulano, vem jogar. E o cara vinha, ah, não gosto, é meio chato, não me adapto, ah, beleza, mas pelo menos ele jogou, ele viu, não, não dá para mim, saiu, ele não, não ficou criticando, sem ver, sem conhecer, ele experimentou, deu, continuou, não deu. Aconte, aconteceu muito o pessoal chamar, por exemplo, as namoradas, o RPG ele ainda é, infelizmente, assim, um pouco, como é que ele seja sexista, mas ele tem uma tendência a atrair muito mais o público masculino, mas existe meninas que jogam bastante. E... Tem aparecido cada vez mais. Acho é, que de uma, de uma maneira geral nos videogames, né? Também, Estimula também. Estimula-se muito mais hoje a presença feminina nos videogames. Isso também, é com legal, certeza. Ex, existe um apelo muito grande. E, por exemplo, o próprio RPG, eu acho que ele, o primeiro apelo grande que ele tem para isso é a possibilidade de você fazer o seu personagem. Então, uhum. eu... Homem, posso jogar com um personagem feminino. Uma menina, Livre, por exemplo, poderia jogar com personagem masculino, uhum. ou vice-versa. Enquanto que no videogame já vem meio que prefeito, né? Eu já tenho uhum. aquele, não, é aquele protagonista é um homem, o protagonista é uma mulher. Você não tem muita opção de escolher. E no RPG, você simplesmente, você cria seu personagem completamente. Inclusive, se você for Então, até... a gente tem mais uma coisa, que é a criatividade, né? isso. Sociabilidade, é, podemos até de trabalhar esse em ponto. grupo, tem a questão também da criatividade. É, porque assim, você... O básico do RPG é o quê? O mestre, o narrador, ele vai propor uma aventura, um desafio. Ó, vocês estão aqui e precisam solucionar um mistério de um animal que está matando a, a, as vacas do fazendeiro aqui da região. Então, a partir das habilidades que o seu personagem tem e o grupo como um todo, vocês vão se unir para começar aquela investigação. Ah, realmente é um animal selvagem? É uma pessoa? Uhum. Se for um cenário de fantasia, como o Senhor dos Anéis, por exemplo, é um monstro... O que é que está acontecendo? Então você vai começar a investigar. E você monta o seu personagem previamente, antes de começar a partida, e ele tem um conjunto de habilidades, como nós, pessoas, na vida real temos. Então, um pode ser mais voltado para o combate, outro já pode ser mais investigativo, outro já pode ter poderes sobrenaturais, magia, uhum. coisas do tipo. E a ideia é que, pegando até o gancho dos últimos livros, que a, dos últimos vídeos que a Livre fez, a ideia é que haja uma multipotencialidade do grupo a partir das especialidades. De cada, de cada um que é vídeo de multipotencialidade tem aqui, a gente já deixa na descrição. Eu sei que o vídeo tá ficando bem longo, mas assim, para quem tá ficando até aqui, né, chegou até aqui, certamente pode ter a curiosidade, certamente pode, a é ótimo. Deve ter a curiosidade, eu não sei se tem, mas onde encontrar? Tipo, que sugestões a gente, hoje a gente, como é que a gente encontra? A gente vai na livraria, compra um livro? Sim, Como com é que certeza. a gente encontra é... hoje a galera da Tu sabe dizer ainda? Apro aproveitando então ainda para pegar só o gancho da última, do, do outro ponto importante, leitura. Porque se você acha que no eletrônico você lê muito, no, no de mesa você vai ter que ler bastante, porque são livros e mais livros, descrevendo o cenário, descrevendo o tipo de personagem uhum. que você pode fazer, enfim... Bom, o RPG, infelizmente, um dos defeitos dele é porque ele ainda é uma coisa muito de nicho. Então, se você não conhece já um grupo, geralmente você é introduzido por alguém que já faz parte de um grupo, que te leva, você começa eu a jogar. É, crato. é uma coisa quase que uma sociedade. Houve alguns anos atrás aqui um movimento muito grande de eventos no Cariri, Joazeiro, Crato, Barbalha, mas hoje está bem mais, mais minguado, o pessoal está mais jogando em casa. Eu, particularmente, já tem um tempo que eu não jogo. Mas eu sei que existem grupos ativos que jogam. Eu posso apontar dois caminhos. A internet, você buscar fóruns, sites onde a galera publica, divulga os materiais e as próprias livrarias que vendem os livros, os livros originais, né? Porque quando você chega num certo nível de jogo, você já come, começa até a criar também seus próprios cenários, seus próprios universos. E você pode procurar também uma iniciativa muito interessante que está acontecendo na UFCA agora, na né? Universidade Federal do Cariri, que é o Laboratório de Jogos Colaborativos. E foi idealizado e está sendo organizado por um grande amigo meu que joga RPG comigo, jogou por muito tempo, né, que é o... tem que falar o nome dele, né, não é propaganda. À vontade. É, que é o Jefferson Antunes, né, conhecido no universo do RPG como o Jefferson Caldeiracho. Já vamos mandar esse vídeo para Jefferson. Com certeza. Né? Ele está ele terminando, está concluindo o mestrado dele em desenvolvimento social, em desenvolvimento sustentável. E ele trabalha justamente com essa perspectiva da, de jogos colaborativos. E ele teve essa ideia de criar esse laboratório para não servir não só de campo de estudo, mas para promover a integração uhum. entre jogos e não só jogos de mesa, todo tipo de jogo. Já vamos querer, Jefferson, aqui também. Pois Chega é, Jefferson. já. Ah, Jefferson, passar. um convite para você vir aqui, <risos> expandir. E procurem lá, vejam como é que está o cenário, se o pessoal está jogando muito, se estão organizando eventos, ainda que pequenos, mas essencialmente é uma coisa muito de nicho. Mas eventos. Tipo, se eu quiser encontrar, porque a pessoa não tá no Cariri, mas ela quer encontrar eventos. Eventos é, ligados a jogos, é possível ter é, uma, uma é ramificação É possível. Pra... Existe hoje uma proximidade muito grande com o movimento também, que tá na moda, que é o cosplay. Porque Sim. existe um nicho do RPG, que é o live action, onde as pessoas vão vestidas caracterizada uhum. como seu personagem isso se aproxima muito do cosplay uhum. né então existe um em eventos de cosplay pode existir isso repente. existe um trânsito muito entre essas pessoas cara mas já foi de ótima ajuda assim se a gente assim como a gente vai encerrar agora o vídeo outros links que a gente possa conversar de repente me passar quando o vídeo uhum. for ao ar, a gente pode deixar aqui na, na descrição, descrição se a gente com, certeza. Sim, com, com certeza com certeza a gente deixa aqui na descrição contato né? da galera e você se você procurar na internet como é uma coisa justamente de nicho, você vai sempre encontrar alguém ali que está ou consumindo o material, ou está buscando montar grupos. Uhum. Acontece muito de, de grupos surgirem, até como, por exemplo, as famosas bandas de garagem. junto três, quatro pessoas que têm aquela iniciativa. É a mesma coisa, é a mesma, coisa <risos> mesma coisa. E quando você descobre, quando você começa a jogar, você descobre que o irmão de fulano joga, e o primo uhum. de não sei quem, a namorada de não sei quem, aí pronto. Aí você já faz o campeão. É, se abre todo o leque para você. Ai, muito bom, muito show. Obrigada, Pedro, por ter eu explicado que o que é RPG. Para as pessoas que já jogaram e aí ficaram nostálgicas de, de é, voltar de a jogar. De forma bem sucinta, mas... É, é bem sucinto porque né, não tem como a gente explorar muito. Você quer falar mais sobre o assunto? Comenta. Que aí a gente traz o Pedro de novo, que ele adora e, falar sobre esse e assunto. E eu ouvi falar de RPG... Não é tão bom quanto jogar, então quem tem interesse, <risos> que quer descobrir, quer revisitar, quem já participou, procura, vai atrás, é. lê, jogar. É, isso Muito é mais interessante pessoa do que... que não tem nem ideia do que é, vai procurar. Não fica só ouvindo aqui a gente não. Certo, pessoa? Se você gosta, se conhece alguém que já jogou RPG, compartilha com essa pessoa. Se essa pessoa não sabe o que é, você diz, ah, você nunca ouviu falar, sei demais o que é RPG. E compartilha. Você toma aqui um vídeo pra você, casamento, o que é, e joga e de repente chama essas pessoas pra jogar, enfim. Compartilha esse vídeo, curte se você gostou e comenta aqui se você quer falar mais sobre esse assunto. Quer falar de RPG? Eu chamo o Pedro, porque ele entendeu. Se o inscreve assunto. se não for inscrito. Se inscreve se não for inscrito. Obrigado, Pedro, me lembrar que tem que ficar lembrando as pessoas. Comenta, se inscreve. Se você isso. não é inscrito e tá aí logado, já põe é só clicar, Caiu gente. Caiu aqui de paraquedas, é. né? Caiu aqui, ninguém sabe Aproveite como é que você fica. chegou aqui. Fica por aqui, né? Vai aparecer aqui em algum lugar uma bolinha com a minha cara, né? Em algum lugar tem aí dois <risos> vídeos já. Que o vídeo já está se encerrando. Obrigada, Pedro. Eu que Beijo, pessoas. Boa semana. Clica aqui nessa bolinha que está em algum lugar desse vídeo. Né? Não sei onde é. Que está aqui para se inscrever. Tchau, pessoas. Tchau, Até galera. semana que vem. Obrigada, viu, Pedro? Foi show. Achei ficou enorme, mas eu achei ótimo. Isso não cai na prova. Oi! Oh, yeah.